Drop, drop, drop and roll, and roll. do that O que é isso aqui, velho? <risos> <risos> <risos> <risos> Lc na 500 reais, uma letra. V de avião. V de avião. V de avião. V de avião. <risos> Não. 100 reais. R de ervilha. <risos> R de ervilha. Letra R de ervilha tem painel. Uma letra por cem reais. Letra zero. Não. Qual a capital do Brasil? São Paulo. Qual o nome da árvore que dá o fruto da jabuticaba? Jabeira! Com que fruta se faz uma laranjada? Canada! Qual é o nome do cachorro do Charlie Brown? Porquê. Charlie Brown Jr? Qual é o oceano, qual oceano banha a costa brasileira? Ai, Vixe, meu Deus do céu! Vixe, Mari! Vixe. <risos> Segura, segura, cara! Segura! Eita, porra! Meu Deus. <risos> Eita, menino! Agora tomou banho, hein? Levanta, caralho! <risos> o homem foi assassinado no fim de semana no bar. Depois ele saiu dali atirando, entrou em confronto com a polícia, que também morreu. O homem foi assassinado no fim de semana num bar, depois ele saiu dali atirando, entrou em confronto com a polícia e também morreu. Amor? Oi? O que você faria se eu fugisse com seu melhor amigo? Ué, você sabe que eu só tenho um melhor amigo? Mas o que você faria? Ué, mas tem que ser com o meu melhor amigo, não dá pra ser com o outro não? E qual a diferença de ser um outro? Ué, se você fugir com o meu melhor amigo, eu vou comemorar com quem? <risos> Aí, Renan, academia pra você, ó. É falta de remédio, fraqueza. A cobra mais venenosa do mundo. Essa não é uma cobra qualquer, ela é uma cobra que pode matar até 200, 300 pessoas com o veneno de uma picada. Você sabe o que acontece com criança que trapaceia no jogo? Sim, ganham! O miserável é um gênio! Galera, nós estamos aqui no Zé do Angu aqui, rapaz. Esse menino aqui, ó, ele faz tudo diferente, ele anda é de... de... <risos> Продолжение следует...